Pessoal, na página Sara aqui, ó. vou mostrar para vocês aqui um pouco aqui ó, maceió, ali ó ponta verde, página, ali Sara, ponta verde, Jatiuca, maceió. Aqui pessoal, ó. estamos aqui no hotel Sete Coqueiros. Bem em frente aqui a, a praia aqui em Maceió, um sinal muito boa, tá? Se você vier aqui para Maceió, essa localização é muito boa, sempre movimentado. Tem aqui a feirinha aqui, ó. Feirinha de artesanato de Sara Tem a praia logo ali na frente, ó. Tem esse calçadão aqui, ó, para você caminhar, correr. Vamos lá, vou mostrar um pouco para vocês lá da praia. Aqui é o saguão do hotel, ó. Elevador. Você sai aqui, ó. Você já vai dar de frente com a praia aqui para você passar o dia lá. As barracas lá custam 20 reais Fica até as 4 horas, né que é a hora que a maré começa a subir Aqui ao lado do hotel Tem um restaurante, tem pastelaria aqui Olha o hotel ó, Tem esse restaurante aqui parmegiano, que é muito bom, muito bom, se você vier aqui ó, tem uma carne de sol, custa na faixa de 90 reais para duas pessoas, delícia tá pessoal, tem um chiclete camarão aqui ó, esse restaurante é muito bom tá, aqui que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da praia. Olha lá o hotel ó. Sete Coqueiros, é onde eu estou hospedado. Muito bom, muito bem localizado. Bem em frente aqui a praia. Aqui ó, tem chuveiro, tem banheiro. Aqui tem tudo, né? Tem farmácia. Prime. uma voltinha aqui pela vou mostrar um pouco para vocês aqui da da parte aqui da frente né pra vocês ver como é bacana Você que vem uma selfie aqui nessa região Vamos dar uma voltinha ali na feirinha Pra vocês verem Vamos entrar lá pela frente. É melhor. Cavalinho do toco. Olha, dois, Só que é esse aí. Aqui ó, a feirinha. Vamos entrar aqui. Pra vocês viram um pouco aqui dentro. Vários corredores, é bem grande aqui dentro, ó. Aqui tem chapéu, tem vestido, bermuda. <risos> Vamos aqui pra frente agora. sete ponteiros do hotel e a feirinha aqui na frente, olha Onde Aqui, aqui. aqui é o último corredor, pessoal. Até brinco. Olha, é aquela branca, não? Rede. É aquela... lembrancinha para todo mundo aqui, você vindo aqui. Muito legal. Olha essa, pode já pessoal, aqui é a última. Então essa é a feirinha de artesanato da Pajussara. né tá ali o hotel. É. Sete coqueiros. Ali tem outro pavilhão de artesanato, ó, pessoal. E esse aqui é o primeiro pavilhão de artesanato, né? E aí, pessoal, aqui a praia é bem longa, tá? Vocês têm opção aí de ficar aqui, ó. Vocês ficando aqui em um desses hotéis aqui, vocês não vão se arrepender, não. É muito legal aqui, ó. Tem um barzinho ali na frente, tem só ao vivo. Aqui tem para todo gosto. Tem para quem gosta de forró, tem um barzinho. para quem gosta de eletrônico, tem um barzinho lá na frente também, tá? Tem restaurante. Então aqui, ó, você vai ficar bem localizado nessa região, pessoal. E aí, pessoal, uma feirinha aqui, ó, de Pajussara, no Maceió, ela dura até agora, ó, 10 e 11, ó. Olha pra vocês verem como é que tá lotada aí, ó. Agora começou a fechar umas barraquinhas. Olha como é que tá isso aqui. E aí, pessoal, aqui ó, eu estou hospedado aqui, é, aqui em frente é o mar, Olha tá? é, como é que tá a avenida aí. Sim, que é véspera de Réveillon, né? Vespera de Ano Novo. E aí, eu tô aqui nesse hotel aqui ó. É de Muito bom. Eu vou, vou fazer um vídeo mostrando para vocês o quarto, como que é. Tá? Aqui que sim. Aqui, tem café da manhã. Você que vem para Maceió aqui, ó. Esse hotel é bem bacana, tá? E aí, pessoal, fica aqui bem localizado, em frente a praia, tá uma boa praia para tomar banho aí. E aí, ó, aqui já são 10 e. 10h10, e 10h12. E, e as feirinhas aqui, ó. Ainda tá aberta mas começou a fechar as primeiras lojinhas mas tá é bem movimentada essa rua, é bem animada pra você que gosta de, de, de, de passear na orna. Eu vou mostrar aqui, vou fazer um vídeo pra vocês aí, andando aí. Tem uns barzinhos, tem, tem essas feirinhas aqui, né, de artesanato. Tem bastante ali, ó, praça de alimentação ali. Cara, aqui é muito top. Você que vem pra Maceió aqui é o melhor local para você ficar aqui tem tudo tem farmácia, tem restaurante fica tá bem ao lado aqui do, do restaurante é, é, é aquele é Lembra o... é aquele restaurante ali? Parmeji. parmesiano ali, ó. E ali na frente é o parmegiano. Então pessoal. Vou finalizar aqui o vídeo pra vocês. Né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E valeu pessoal. Um forte abraço. Dá seu like aí. E vem conhecer Maceió Então pessoal, espero ter... que vocês tenham gostado aí, tá? É só um breve vídeo Para vocês quando vier aqui para Maceió Saber onde ficar ó, Ali tem outra galeria ó. Valeu pessoal Forte abraço e tchau, tchau